Alex, muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com vocês. Achei lindo o tema que vocês colocaram, né? Genética não é destino. Uh, o meu destino de hoje é um tanto quanto curioso, né? A ideia de trazer o tema foi uma ideia de um tema um pouco uh, diferente. Eu estou querendo me ajeitar aqui em termos de espaço, deixa eu só... Isto, acho que aqui eu consigo... É. Uau. Vamos lá, vamos tentar trazer para vocês um tema um tanto quanto, é, não sei se é controverso, mas a consciência clínica do inconsciente na tristomia do 21. Ter consciência clínica é, da inconsciência... É um título que me fez pensar muito para que eu possa tentar trazer para vocês situações que traduzem é, momentos de, não só de conflitos, porque a ideia assim, é assim, eu não tenho interesse, não tenho conflito de interesse em nenhuma situação laborativa, mas eu tenho muito interesse em conflitos. Eu tenho muito interesse em conflitos que geram questões, que geram crescimento, que geram construções. Por isso, é, talvez, muitas palavras que são importantíssimas na nossa abordagem, onde uma primeira delas é coragem, segunda é propósito, consenso, integridade, controvérsias, harmonia, coletivo. Eu estou levando e trazendo algumas palavras que possam ser palavras que vão construir o nosso relacionamento do entendimento dessa situação que nós nos propusemos a fazer para vocês e tentar entender esse processo. Para passar a explicar, cá, Pronto. Vou tentar entender, né? abaixa um pouquinho só. Legal. É, não deu para ver a imagem como um todo e ela não está correndo com um, um, um vídeo, não. É, é, é de cima, é de, cima. É de cima. Isso aí. Tá, tudo bem. Mais um pouquinho para baixo. Isto. Tentar responder as próprias perguntas. Talvez isso seja um dos itens mais importantes nas nossas uh, atitudes de... É, entendimento desse processo. Opa! Nossa. Vamos lá. Vamos tentar entender esse processo um pouco melhor. Não, estou tentando é. equilíbrio aqui. Uau. Não, eu quero me bengala Obrigado. Joia. É porque eu pisei aqui já me deu. A... Vamos lá. a inconsciência do inconsciente. Vamos tentar entender algumas coisas, alguns termos que são de suma importância na condição do processo que ocorre na Trisomia do 21. O primeiro item que vocês observam é a neotenia, depois nós temos a heterocronia e depois a integrinas. O que eu quero trazer para vocês que signifique a neotenia? A pessoa com Trisomia 21 e muitas vezes outras síndromes também são neotênicas. e significa, eu vou tentar simular uma situação muito curiosa para vocês, que é, por exemplo, imagine dois anciões, dois senhores, seniors, com mais de 50 anos de idade, numa cama, brincando ou brigando de travesseiro. Brigar de travesseiro para dois indivíduos mais velhos é uma atitude neotênica, uma atitude infantilizada. A pessoa com tristomido 21 tem um contexto muito claro de neotenia. Em quase todos os seus processos evolutivos, a neotenia é fundamental é a estrutura da interpretação do processo da tristometa 21. Vou tentar trazer melhor isso aí para vocês. É, por exemplo, quando eu pego um processo de crescimento, eu tenho uma característica clínica que esse indivíduo tem a cabeça muito quente. A cabeça quente é traduzida por uma questão é, evolutiva muito da criança de baixo peso. É, nós, pediatras, conhecemos muito uma coisa que chama-se, por exemplo, é, gordura marrom. A gordura marrom se localiza muito mais na área cefálica e um pouco no dorso, formando como se fosse um trapézio. Gordura marrom ela é construída por elementos... Uh, histológicos e citológicos, que chamam-se, por exemplo, que vocês já conhecem, acredito que sim, mitocôndrias. E ela é marrom porque tem um excesso de mitocôndrias, o que vai fazer com que esse indivíduo fique com uma atividade energética muito grande nesses pontos. Vamos lá. Esse processo retrai em todo indivíduo pediátrico. Por volta de um ano e meio, dois anos, no máximo, ele já não tem mais sinais nenhum, nenhuma de gordura marrom. E a pessoa com trícepsidivíduo persiste esse quadro de uma forma crônica. Ao longo da vida, pelo menos até o fim da sua adolescência, ele tem a temperatura do segmento cefálico da cabeça muito aumentada. Tanto isso que, muito provavelmente, nesse momento pandêmico, quando ele vai passar para ter a temperatura, ele vai acusar como um indivíduo com uma febre, com 37,5, 38, 39, enquanto que na, na nível axilar ele vai ter uma temperatura de 36,5, 37 no máximo. Isso é neutenia. A neutenia não existe na única condição que é o processo que evoca o desenvolvimento de Alzheimer. A heterocronia é a velocidade hetero, diferente, cronia, tempo. A pessoa com tríceps 21 tem um contexto de heterocronia durante a sua vida embriológica. Vou traduzir. Nós temos uns segmentos corporais que deveriam crescer de uma forma homogênea. O que acontece na pessoa com tríceps 21 é que não há uma homogeneidade de crescimento entre os ossos e os tecidos moles. Então, quando ele nasce, ele nasce com uma série de dobras. Nós temos algumas síndromes genéticas, onde nós temos um crescimento de pele e carne e musculatura e ossos diferente. Então, isso é heterocronia. Então, esse indivíduo fica com dobras pelo corpo. Na tristema de 21, essas dobras, ao longo do tempo, acabam sendo é, resolvidas, porque quem assume o crescimento e, e o, o desenvolvimento estatural da pessoa com tristema 21 é o crescimento dos ossos longos. Então as dobras desaparecem. E a integrina? Bom, integrina é um capítulo que evoca um cap, uma situação muito curiosa. É, as nossas orelhas nascem debaixo do pescoço e se migram para cá. Os nossos olhos nascem daqui do lado e migram para o centro. É, integrina evoca adesina. E toda a estrutura de movimento do corpo evoca adesinas com integrinas. Como o Down, a 21, tem mais adesinas e mais integrinas, a movimentação, a migração do desenvolvimento embrionário é mais lenta. Como ele evoca necessariamente um tempo específico, tal qual, por exemplo, o coração, para se formar, demora por volta de 26 a 27 semanas. Como ele não completa, às vezes, o ciclo, é porque tem aumento de integrinas. As integrinas seguram o desenvolvimento, e não permite o completar da anatomia cardíaca. Então, essas são as três situações clínicas muito marcadas. Opa! Opa, boa! Obrigado. Nem todo ser humano é autista, mas todo autista é um ser humano. O um autista que tem em seu desenvolvimento, sua percepção diagnóstica, que habitualmente ocorre depois de alguns meses ou os primeiros anos de vida, ele muitas vezes ele é entendido como um indivíduo que apresentou algum comprometimento relacionado ao seu intelecto, ao seu desenvolvimento, mas ele é uma pessoa que tem suas capacitações e que tem muitas vezes uma qualidade de savon, savon eh, em, em francês, significa sábio, é, antigamente, muita gente é, traduzia essa terminologia como, infelizmente, uma terminologia crítica, que era savão", ou idiota sábio. É, esses indivíduos tinham as habilidades, ainda têm habilidades muito peculiares em algumas estruturas. Nós conhecíamos um indivíduo que tinha é, a habilidade de desenhar a partir de uma imagem ter sido vista. Enfim, é, é muito importante respeitar isso e... O que eu queria chamar a atenção nesse diapositivo é que nós temos algumas imagens. Aqui embaixo vocês têm aquela famosa imagem é, que as pessoas relacionam com um deficiente, mas não é a imagem para a deficiência, mas sim é uma imagem que é, caracteriza uma limitação e esse indivíduo tem direito a. E essa limitação, o emblema do o canto oposto é um emblema caracterizado pela Organização Mundial de Saúde, que é, basicamente, o emblema da acessibilidade. Então, aquele, sim, é o emblema da acessibilidade. Esse foi traduzido na nossa população como a deficiência física. Enfim, eu tenho a baixa estatura, tenho a deficiência auditiva, tenho a deficiência de locomoção, tenho o comprometimento intelectual e vários Contingentes que podem invocar de uma forma diferente, mas não é autismo. Algumas peculiaridades que eu preciso lembrar. É, nós vivemos em tempo e espaço. E quando a gente fala em tempo e espaço, a gente precisa lembrar muito bem que a rotação da Terra tá, tem aproximadamente cerca de 462 quilômetros. Perdão, metros por segundo. Então, eu não estou parado. Eu estou rodando na velocidade que a Terra está tendo sua rotação, que evoca os 24 horas do dia. Por outro lado, nós também temos um movimento de translação, que nós temos uma velocidade aí de 30 mil metros, ou 30 quilômetros por segundo. Então, se eu pegar ambas as situações, vejam que nós não estamos parados. E por que, que nós estamos Aqui nós não saímos da, da nossa própria órbita, porque nós temos um peso que equivale mais ou menos a uma tonelada em cada um de nós pela nossa própria atmosfera. Eu estou trazendo esses dados que evocam tempo e espaço, porque o que nós vamos falar evoca muito mais a consciência do tempo e espaço quando a gente pergunta, alguns falam de onde viemos, como aparecemos, e a gente sabe muito bem que muitas discussões existem com relação à nossa espécie, mas, eh, definitivamente, em 2011, ficaram caracterizados em alguns meteoritos as presenças de guaninas, xantinas e adeninas, que nada mais, nada menos, é a base da formação do DNA. Então, muitos acreditam que a origem orgânica pode ter vindo até de outras situações. Mas, eu vou tentar eh, referenciar a famosa condição de destino. Vocês lembram da Dolly? Eu tive que usar uma fotografia da Dolly porque a gente não podia usar um filme que evocava a presença e a discussão dela do destino. Mas destino não é uma perda de memória, nem recente, nem tardia. Destino é um projeto que eu traduzi como We Touch the Future When We Teach. Nós tocamos no futuro quando ensinamos. Vocês estão tocando no futuro quando ensinam. O Alex toca no futuro, trazendo este modelo de informação, ensinando à população como um todo algumas informações que não são muitas vezes traduzidas para a população como um todo. Mas vamos tentar. Opa! Me passa o slide, por favor, que aqui não passou. Pronto. Perda de memória. Será que é esquecer? Então, esse diapositivo devia ter em movimento, mas não sei o que aconteceu. É um cérebro correndo e eu vou correndo atrás desse cérebro. Eu, pessoalmente, sou um cara baixinho, eu tenho um metro e cinquenta e três e meio, por favor, eu faço questão do meu meio, né? Eu sou barbudo, não sou como esse indivíduo aqui e... Muitas vezes eu fico preocupado com a minha perda de memória ou esquecer. Será que é esquecer? Vamos tentar entender essa questão. Saber versus lembrar ou então. Memória, eu preciso saber de tudo um pouco ou um pouco de tudo. Como é que é? De tudo um pouco ou um pouco de tudo? Os super, super, super especialista sabe de tudo um pouco, que não é legal. O legal é a gente fazer uma mistura de pouco de tudo com tudo do pouco. Esquecer significa não lembrar? Não. Eu vou tentar usar um modelo para vocês muito marcado. Na década... Não, em 2016 nós tivemos uma novela no Brasil, onde... O protagonista morreu afogado. Vocês lembram disso? Ah, talvez eu lembro, mas talvez... Eu não... Ah, eu lembro do no nome dele. Tá, então, vamos esperar. Qual é o nome do rio que isto aconteceu? O rio que isso aconteceu? Espera aí. O rio, eu acho que eu não lembro. Talvez alguns de vocês lembram, outros não lembram. Mas eu vou tentar ajudá-los a lembrar. Porque você não sabe se não lembra ou se esqueceu ou se não sabe. Uau! Uau! se não sabe se não sabe, você esqueceu? não, se você não sabe, você nunca aprendeu você nunca ouviu se você esqueceu é a mesma coisa que você não lembra? também não você não lembrar está mais próximo da sua memória do que você esqueceu vamos lá saber é lembrar não lembrar de jeito algum é possível que não saiba ou de fato esqueceu vamos lá o rio tem o nome de um santo, vocês lembram? Ah, acho que sim. Legal. E como é que é o apelido desse santo? Não, mas o santo não tinha apelido. Tá, então como é que é o nome do rio? Ah, o rio é o... Você lembra o nome do rio? Mais ou menos, eu acho que é o rio. O nome do santo é São Francisco. Uau! Lembrei, então, do São Francisco. Então, eu quero saber como é o nome da novela. O nome da novela... Ah, agora eu lembrei, porque é o apelido do Francisco. O apelido do Francisco é Chico. Então, o nome da novela é Velho Chico. Uau! Então, eu consegui lembrar. Aquilo estava esquecido e, a partir de momentos de informação que eu alimentei o teu conteúdo, eu acrescentei informações que estavam na sua memória onde estava esquecido, eu puxei para lembrar e você lembrou. Tá? Este processo é um processo muito importante para com a tristeza 21. A pessoa com tristeza 2021 21 aprende, aliás, todos nós aprendemos, né? Se todos nós aprendemos, é preciso saber como ensinar. Não existe quem não aprenda, existe quem não sabe ensinar. oh, -oh. É uma situação um pouco difícil. Talvez algumas de vocês possam até querer jogar pedra na gente. Não. O que eu quero deixar muito claro é que o segredo é saber ensinar. Ora, se eu não souber, eu tenho que ter oportunidade da informação. Tá? Então, eu preciso saber como passar essa informação. Trissubídeo 21, aprende desde que você saiba como ensinar. Mas ela tem dificuldade de esquecer o que você aprendeu. Como é que é? Se ela tem dificuldade de esquecer, aquilo fica na memória. O esquecer não é não saber, gente. O esquecer é ter a informação e ter dificuldade de acessar. Assim como nós fizemos rapidamente um treino de como acessar uma informação, de como é que chamava a novela, nós partimos de um incidente que nós ouvimos a partir da mídia. Por mais que nós não assistimos a novela, nós soubemos dessa informação, nós ouvimos... E nós resgatamos a informação a partir de conteúdos que nós vamos acrescentando, assim como deve ser feito com qualquer pessoa, e em especial com as pessoas que têm Trissomido 21. Vamos lá. Eu. Além dos cinco sentidos, todo mundo fala nos famosos cinco sentidos, né? É, eu tenho que ter uma habilidade visual, habilidade auditiva olfativo, gustativa e tátil, caracterizando, portanto, imagens, sons, odores, sabores e toques. Mas eu preciso me caracterizar e me, me, me conscientizar que eu tenho memórias, sentimentos, ideias e sonhos. E a partir disso, eu posso construir um complemento muito maior dos meus aprendizados e da minha memória. Lá. Vocês se recordam muito bem do filme da... Uh, divertidamente, onde reconhecer emoções, medo, nojo, alegria, raiva, tristeza, tudo isto evoca aprendizado, evoca sentimentos e evoca conclusões que caracterizam o crescimento intelectual de uma pessoa até com isso. Próximo, por favor. Oh, desculpa. Uau. Uh, essa imagem tem som, não roda? Não roda esse som? Não roda? Tá bom. Uh, essa imagem traduz o uso de um equipamento que faz com que uma pessoa com tristomido 21, usando um óculos especial, com uma câmera, consegue ter a habilidade, entre aspas, de ouvir o texto. Então, no momento que ele ouve o texto ele consegue ter acesso à informação. Então, mesmo que ele seja um indivíduo cego, com uma amaurose, esse indivíduo com tristema de 21 tem um comprometimento oftalmológico bilateral importantíssimo e tem um comprometimento intracual que está dentro do parâmetro comum das pessoas com tristema de 21, mas ele quer aprender. E com esse equipamento, ele consegue ter o seu aprendizado e consegue ter acesso à informação lida, mas não é que ele lê. O óculos oferece oportunidade para ele. Então, o modelo de capacitação, eu tenho que dar oportunidades para ele. Porque se eu não der, ele não vai ter como aprender. Vamos tentar ver o próximo? Legal. Uh, onde e quando começa a vida? Muitas fórmulas existem, muitos argumentos, muitos cientistas, muitos astrônomos, muito biólogo estuda isso. Mas muito provavelmente... Eu costumo dizer assim, que a mitocôndria, que é do óvulo da mulher, o espermatozoide não entra com mitocôndria, só entra o polo cefálico, a cauda do espermatozoide tem as mitocôndrias do homem, portanto, quando entra a cabeça do espermatozoide, entra a genética do pai, mas não entra a vida do pai, não entram as mitocôndrias. E é a mãe que dá as mitocôndrias, então é a mãe que dá a vida. Então nós devemos a nossa vida às mulheres, por isso que as mulheres dão a luz. A luz da vida é dada pela mulher, que é basicamente hoje uma organização de uma estrutura celular que outrora, muito, muito milhões de anos atrás, era uma bactéria, e hoje a gente sabe que essa bactéria chama-se riquetia, e o DNA, o cromossomo dessa estrutura, ele é anular, idêntica a essa bactéria. Portanto, quando alguém perguntar para vocês quantos cromossomos tem uma célula, o argumento primário que nós aprendemos é que uma célula tem 46 cromossomos, vírgula, 46 cromossomos nucleares, porque uma célula tem 46 cromossomos nucleares, além de número de Quantas mitocôndrias tem essa célula? Por exemplo, no meu braço esquerdo e no meu braço direito, tem número de mitocôndrias diferentes, a custa da minha atividade muscular. Então, eu tenho números de mitocôndrias diferentes, portanto, eu tenho número de cromossomos diferentes nas células dos meus braços. Uau! É diferente? É. Eu invoco aqui cromossomos mitocondriais mais os cromossomos nucleares. Claro, todo mundo fala dos primórdios da evolução, eu não vou discutir Darwin, nem Lamarck. eu não vou discutir esses indivíduos. O que eu quero dizer para vocês, o que eu quero lembrar para vocês, é que nós tivemos, a, primariamente, uma reconhecida migração que sai do centro da África e que se dispersa pelo mundo todo. E nós tivemos um momento onde esse mundo, essas, é, a Pangeia teve uma condição de coordenação de todos os continentes aglomerados, e essa separação desses conteúdos vai ser caracterizada a partir do DNA mitocondrial e a partir do DNA da mulher. Ora, então, isso consegue caracterizar, sim, o nosso fluxo de crescimento e do desenvolvimento. Uau! Vamos lá. Solucionar problemas com criatividade. Eu estava dizendo para vocês que todos aprendemos, lembram disso? Eu estava dizendo para vocês que a pessoa com 3.021 também aprende. Legal. Ora, se também aprende, o que eu preciso é saber como ensinar. Lembra disso? Demonstra inteligência, habilidade de percepção e aprendizado ou capacidade intelectual. Isto é criatividade. A professora que não tiver criatividade... Me perdoem vocês, professoras. Mudem de emprego. Vocês certamente não gostam do que está fazendo. Para você ser professora, você precisa ter tempo, você precisa ter capacidade, você ter prazer em que faz e para ter o prazer daquilo que você faz, você precisa ter criatividade. E a criatividade demonstra essa condição de habilidade, de inteligência, tá, de percepção, né? E, Aprendizado ou capacidade intelectual. A peculiaridade da pessoa com tríceps de 21 é diferente daquele homúnculo de Penfield, que é o clássico. Esse é o homúnculo que nós desenhamos no CPEC, que vincula com a capacidade de aprendizado. Nós todos sabemos que nossa capacidade de aprendizado visual é muito boa. A capacidade de aprendizado da pessoa com tríceps de 21 é muito maior. Então, ele aprende muito mais vendo do que ouvindo, Preste bem atenção, olha a orelha daquele indivíduo ali. Quem dá aula para a gente são professoras. Eu brinco dizendo, por que são professoras do primário? Porque é mulher que fala e fala pelos cotovelos. Então, eu tenho que ouvir, eu aprendo ouvindo. Por isso, aquele modelo de omúculo de Penfield clássico na neurodesenvolvimento. Enquanto que, na pessoa com trínsito 21, não adianta a professora ficar falando. A professora tem que mostrar. E nós temos habilidades grandes, tácteis, gustativas, né? tanto de boca, tácteis, da palma da mão e planta do pé. E eu quero deixar muito claro essa peculiaridade da planta do pé. Tripofobia. A pessoa com triste 21 tem tripofobia. O que significa? Olha essa criança com o pé na areia. Ela tira o pé da areia, apavorada, com medo. Tem sensações curiosas, como se tivesse perfuração, ou como se tivesse pregos, tanto na mão, quanto no pé. Essa sensação chama-se tripofobia. Isso é marcado na pessoa com 31. Por quê? Porque tem receptores tácteis marcados no desenvolvimento dela. Como é que você vou solucionar esse problema com uma criatividade? Pena que esse filme não está rodando de novo, tá? É, um ser inteligente passa muito tempo com sua prole para ensinar a sobreviver. Essa estrutura passa um vento e ela manda as suas futuras proles à distância. Mas ela fica com ele muito tempo. Para quê? Para construir um modelo importante de capacitação. Fazer com que sua prole né, tenha o momento propício para ser desligada. O cordão umbilical das pessoas, quanto mais tempo a mãe passa, ou a responsável passa com a sua prole, ensina melhor a sobreviver. Cadê o outro? Muito bom. Esquecer, não lembrar, saber, não saber. Não sei. Não entra aqui esse filme? Uau! Essa imagem era uma imagem muito importante de conectomas. O conectoma humano atualmente é uma situação que supera o momento que nós aprendemos que é o bioma, o microbioma, o genoma, que é a genética, enquanto que o conectoma... Tá? É um milhão de vezes mais conexões do que o seu próprio genoma tem em letras. O nosso futuro está relacionado com a futura interpretação do conectoma humano. Quando a gente tiver o potencial de entender as interligações sinápticas entre todos os neurônios, nós vamos entender o que é o conectoma. É, lamentavelmente, eu não consigo mostrar para vocês essas imagens, que são imagens fantásticas das conexões que vêm do olho para o eh, occipito de áreas que cruzam, áreas anatômicas do cérebro, tal qual o, o cérebro direito se conecta com o cérebro esquerdo através de uma estrutura que nós conhecemos como o corpo caloso, mas a gente vê essas conexões eh, vibrando e se traduzindo como linhas como se fossem espaguetes juntos, levando a informação de um lado para o outro o cérebro. Mas eu só queria que vocês soubessem que nós estamos passando por momentos muito peculiares do aprendizado, onde a genética trouxe um conteúdo que em momento nenhum vem sendo traduzido como uma persistência. Cada vez a tecnologia vai nos trazer mais informações. E o nosso próximo passo de informação Será construído pelo Conectoma. E, oxalá, nós teremos a oportunidade de vivenciar isso. E obrigado pela oportunidade de poder dividir com vocês esses momentos. Eu queria agradecer em especial ao Alex por poder fazer com que a gente compareça com vocês, compartilhe com vocês e cresça também ao lado do seu trabalho populacional, fazendo com que as crianças continuem subdividindo e as pessoas com que precisam e com todo o modelo da deficiência, possa ter oportunidade de capacitação. Obrigado de novo a você.